Olá! Você está iniciando a disciplina Introdução ao Metaverso, que tem a carga horária de 34 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de reconhecer os principais conceitos do ambiente digital e metaverso, sua estrutura e interoperabilidade, bem como aplicações em negócios, educação e construção de conhecimento por meio da internet e de múltiplas tecnologias disruptivas.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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área, e ela tem um recado especial para você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Heloísa Portugal, da disciplina de Introdução ao Metaverso. Eu sou doutora em Direito pela Universidade Pontifícia de São Paulo, a PUC São Paulo e faço o pós-doutoramento em Inteligência Artificial voltada para a prevenção de danos. Sou uma amante do mundo digital. Eu estou no metaverso desde 2003. Espero poder conversar com vocês e passar um pouco também do que eu aprendi nesse universo. A nossa disciplina está estruturada em dois módulos, sendo cada um deles dividido em duas unidades. A primeira, o primeiro módulo, nós vamos trabalhar com os conceitos gerais e a estrutura do metaverso. E no segundo módulo, os aspectos da educação do metaverso e as questões jurídicas, né? quais são os problemas e as tendências desse metaverso. A importância dessa disciplina, ela vem juntamente com todo esse movimento de digitalização. Conhecer o metaverso é estar atento ao que nós teremos no futuro.